Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu mostro minhas câmeras na Shopee e AliExpress. Esse primeiro é para ser um, um boneco do personagem de rond Six. eu acho que eu falei o nome certo. Um, eu vou abrir... Se alguém se interessa em comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E veio bem protegido, que é bom. Que legal, veio cartãozinho e aqui tá o bonequinho. muito bem feito é muito bem feito muito bonito olha só bem de pertinho aqui olha só o detalhe desse boneco não eu adorei é muito lindo eu adorei então como eu disse o link vai estar na descrição caso você queira comprar Ele é muito bonitinho vem muito bem embalado protegido né então tá ótimo esse é um produto que é da Aliexpress É pra ser a peruca do Hall Do filme O Castelo Animado Eu vou abrir e depois eu testo ela Pra ver como é que ficou Pois, gente, então, eu tô gravando com outra câmera, que me dá pra ver que a qualidade tá muito mais baixa E eu vou testar a peruca que eu tô vendo aqui no cabelo Ela é bem macia, ó Não cai cabelo, como a outra peruca eu tenho, que eu tenho Que já que monte de cabelo É isso, ó se vocês gostarem, vou deixar o link na descrição da peruca. Onde tem o um anel também, eu acho que eu vou deixar o link do anel, do brinco. O do colar foi da Shop e da, do colar também na descrição, se vocês quiserem. E é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!